Empoderamento, você já deve ter escutado esse termo, poder, poder pessoal, xamanismo, são palavras que apesar de estarem ainda dentro de um conceito muito comum, mas que trazem muita curiosidade. Eu sou Paulo Sérgio Oliveira e vou com você adentrar desmistificar um pouco esse universo. Poder é algo que sempre habitou você, que sempre habitou o centro da terra, que sempre habitou essa força maior que tange e rege o nosso universo. E que essa força é você, porque você não está separado dela. O empoderamento vem quando eu me encontro com a minha missão, quando eu percebo que eu já tenho tudo, que eu já sou tudo, quando eu elevo minha frequência, com esse conteúdo que eu já tenho, porque eu olhei para dentro e passo a conquistar, porque eu estou na mesma frequência das novidades. É nesse lugar que eu quero colocar o empoderamento e não algo a ser trazido de fora para dentro. Na Índia nós dizemos que o Antaryamin, quando ele é expandido, ele se transforma no paramatma, isto é, quando a minha divindade, a minha força, o meu poder interno é olhado, ele é tomado, eu expando de tal maneira que eu vou além do conceito de Deus, além do conceito da alma maior, o paramatma, portanto quando eu tomo o meu poder, eu expando, e me torno Poder Divino, em manifestação que infinitamente se expande desde que tome a seguinte premissa, sempre a serviço de algo maior, sempre a serviço da missão, sempre a serviço da vida, isso é empoderamento, o xamanismo colocado nesse lugar que eu sempre coloquei, científico, que é a base da psicologia, a base das, da filosofia, é a base de todas as religiões, isso é xamanismo, além das plantas de poder, além de pegar forças daqui, nós aqui na cidade pegarmos força da mata, percebemos que nós somos essa força da mata, que essa força da mata não está separada da gente, eu sou o planeta, portanto se eu tomo a consciência de que eu sou o planeta, óbvio que eu vou preservar o planeta. Isso é xamanismo. O xamanismo é o que eu carrego aqui dentro. Antes de entrar numa empresa para trabalhar com constelação, eu me preparo. Mas pode ser que eu não vá com os meus objetos de poder o meu tambor. Talvez eu não consiga nem trazer o canto, talvez eu não consiga trazer o sopro, porém, eu carrego o xamanismo dentro de mim. Porque eu sou o xamanismo, o xamanismo sou eu, e você também. A serviço de algo maior, meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, assim falei. House.